Brasil feminino é uma bossa, e aí fica evidente como eu realmente sou filiado ao movimento da bossa nova, que hoje em dia anda tão fraco, mas que ainda tem muita gente boa assim por ir fazendo bossa. E ela é isso mesmo, ela é uma bossa, ela foi feita para ser bossa, ela foi feita para puxar um pouco mais pro samba, mas não perder a característica da marcação da bossa. E ela é uma homenagem explícita às mulheres desse país, porque nós tivemos grandes homens nesse país. Mas nós tivemos grandes mulheres nesse país, e... e a mulher, infelizmente, ainda tem um espaço muito pequeno na sociedade, ela ainda ganha menos do que o homem no mercado de trabalho. E ainda tem muita coisa a ser feita para esse país chegar minimamente a algum lugar, até porque se você quer chegar a algum lugar, você tem que focar na força da mulher, em qualquer sociedade. Se você olhar uma sociedade de felinos, na natureza, se você olhar quem segura a alcateia dos lobos... A matilha, quem segura em pé a família, digamos assim, é a fêmea, é a mulher, seria na nossa sociedade. Mas infelizmente não é, por uma cultura absolutamente machista construída ao longo dos séculos, que precisa ser desmoronada. Ela precisa ser desmoronada. Então a gente tem que exaltar a beleza da mulher, da garota em Ipanema, como dizia João Jobim e Vinícius de Moraes. precisa, porque sim, é realmente mas não só a beleza e de biquíni, a coisa sensual. Não é só isso, é a força. É a força, porque só uma mulher que sabe o que é parir, só uma mulher que sabe o que é segurar uma casa de pé, são coisas que só as mulheres sabem. E é daí que vem o meu profundo respeito e admiração pelas mulheres. E essa música tem personagens históricas, que são chamadas por nome, pelo back vocal e que, aos quais eu destaco uma característica na letra. E o Beck puxa. Então, é uma homenagem à Anitta, mais de uma que esse país teve. Né? Anitta Malfatti, Anitta Garibaldi, Anitta Salles, minha, que foi uma grande incentivadora minha, tantas outras Anitas que a gente tem por aí. Bartira, que é um nome tão indígena, tão da nossa cultura, que para mim, se Macunaíma fosse mulher, seria Bartira. Né? Cacilda Becker, nossa grande atriz também na letra, e tantas outras grandes mulheres. Marisa, Elis, Fernanda Montenegro, são todas homenageadas por essa letra, por seu primeiro nome. Mas é uma música disso, de exaltar a força da mulher, de como elas constroem o seu caminho, né? Nersi Gonçalves, que inventou, bem dizer, a comédia nesse país. E não há não, não haveria outra forma de de um músico prestar uma homenagem a todo esse legado histórico, a toda essa força, a toda essa luta, a todo esse ideal, se não fosse por uma música. Então foi meu modo de homenagear Há tão grandes mulheres que são bonitas, são lindas, mas não são só isso. São mulheres que sustentam filhos, que cuidam dos filhos, que cuidam da casa, que trabalham, que constroem esse país. E hoje em dia são até presidentes, não é mesmo? Não há o que negar da força da mulher, não há como não reverenciar a força da mulher. Olha, todas as que estão nessa música são tão grandes, são tão grandes pelo pelo que construíram por esse país. Há talento, sem dúvida, o talento de todas elas, você veja, está homenageada nessa música também, Patrícia Galvão, você imaginar uma mulher nos anos 30 que pega em arma para defender o seu ideal, eu acho que poucos homens teriam a coragem de, de encarar uma repressão, como ela enfrentou a repressão de Getúlio, poucos homens teriam a coragem de defender ideais de liberdade de igualdade nos anos 30 no Brasil, que foram os anos mais sombrios do século XX no mundo, no Brasil também. Então, é... não há como não admirar. Né? Então Tem muitas, todas elas, né? se elas não fossem cada uma marcante pela sua forma de ser, pela sua biografia, pelo que fizeram, pelo que lutaram, não estariam na letra da música, por razões óbvias. Mas elas são, elas são tudo isso. E é por isso que elas estão na letra dessa música. É por isso que há uma música que há essa dedicação em fazer essa música para homenageá-las. Até para que o tempo passa e aí o povo começa a esquecer que nós tivemos gente tão boa e que batalhou tanto por esse país. Muita gente... Nossa! Tem... Se a gente fosse colocar todas as mulheres que construíram esse país, a música ia ter que ter duas horas e meia de duração, até mais, porque tem tanta gente, tanta mulher que lutou muito por esse país. Né? Então a gente faz uma homenagem na medida do que dá para fazer na música, do que cabe, que não. Que também não cansa o público, porque nem sempre o público tem essa maturidade de entender. Mas esse país teve mulheres que a gente deve bem dizer, esse país, há tantas mulheres. né? Era lá.